Salve galera, beleza, Felpão aqui, mais uma vez, mais um vídeo pra vocês E hoje o vídeo vai ser o seguinte galera, não vai ser react, vai ser mais eu contando pra vocês O porquê que eu saí da God Save, o que aconteceu, né, a galera acaba que... Aqui... Eu já ouvi muitas críticas, muitos comentários, da galera falando que eu tô dando certo no time Eu saio, problemas emocionais, enfim Eu vou contar exatamente o que aconteceu no final do ano, principalmente Que talvez a minha cabeça meio que deu uma bugadinha Mas antes de eu começar, vai deixando seu like no vídeo aí, vai deixando é, o comentário o que você acha, se você já passou por isso É muito importante Lembrando que o Felpeira é patrocinado pela GG Drop Então é 15% de bônus Usa o cupom do Felps aí Cupom Felps, o editor vai botar na tela E usa ele aí pra gente poder continuar com esses patrocínios Pra continuar fazendo sorteio Que eu vou fazer aqui só pra quem usar o cupom No canal, então eu vou deixar pra vocês o link aí embaixo Então mano, manda bala lá, usa lá, usa lá E é isso, cara, estamos junto bora pro vídeo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 Lembrando que, guys, eu saí da God City faz quase uns 3 meses pra mais. E não foi uma decisão só própria, mas foi uma decisão também conjunto, né, do time. Então acredito que foi bom pro todo mundo, no caso, né. Mas o que aconteceu foi o seguinte, galera: no final do ano passado, quando a gente acabou a temporada, eu voltei pro Brasil, né? E eu tinha uma viagem marcada com a Júlia. E a gente foi pra. A gente ia passar um tempo com nossos amigos, né? Dois amigos em Dubai. E a gente depois ia ficar mais 3 dias no Egito, ia voltar pra casa. E depois ia curtir as férias, né? Enfim, até voltar a. a que ia ser mais ou menos dia 20 e pouco de janeiro 15 de janeiro, acho que uma coisa assim 17, eu não lembro exatamente Então a gente ia ter quase um mês e meio de férias, né? Um mês e 10 dias, vai um mês e pouco e aí beleza, tranquilo, cara, a gente viajou, é, chegamos em casa, fiquei uma semana, viajamos, tá, e lá nesse lugar, no, no Egito, né, quando a gente fosse pro Egito, eu ia pedir a Julia em casamento, cara, e tipo, sim, ela já sabe disso, já, todo mundo já sabe aqui em casa, mas e, tava tudo planejado, sabe, ia ser uma parada muito magnífica, eu já tava combinando há meses, meses já praticamente com meus amigos que eu também, e acabou que, cara, depois do segundo dia de passeio lá em Dubai, a Julia sofreu um acidente, a gente foi fazer um passeio de quadriciclo, e a gente... E tava, tipo, era 15 minutos lá que a gente podia ficar andando na areia com, com ciclo E a gente não tinha muito, muita segurança, era uma parada muito mais, tá ligado, liberada ali. Me faltando 30 segundos pra acabar, eu passei do lado da Júlia. eu acho que eu acabei indo muito rápido e joguei um pouco de areia na cara dela. E o capacete dela não tinha, a, vise a viseira tava, tipo, tava com problema, ela não descia. Acabou que entrou a areia, a areia no olho dela, ela acabou. Virando a cabeça por reflexo E a mão também foi junto por reflexo E aí o quadricipo capotou nela Ela acabou quebrando costela Enfim, aconteceu muita coisa E aí, cara, foi um Deus nos acuda, né Tipo, a gente teve que resolver seguro Teve que ficar com ela lá Ela tava em outra cidade, meu hotel era em outra cidade A gente tava fora de casa A gente passou por muito perrengue, sabe Tipo, 16 horas de avião pra poder voltar pro Brasil A gente tinha que reaver as passagens Porque a gente ia pro Egito já com passagem comprada Pra voltar de lá pro Brasil então, tipo, foi complicado, velho. A gente teve que passar por muita coisa e acabou que no, no, no dia que era o voo de volta, a gente voltou com ela de cadeira de roda, imobilizada, né? E o voo todo, cara, a gente tentando ajudar ela porque ela tinha dor, enfim. Foi isso o problema de Dubai. Chegou aqui, ela teve que operar e tava com muito sangue no pulmão acumulado, ela teve que fazer uma cirurgia de emergência, enfim. Então, tipo, acredito que foi um problema bem complicado, assim. Mas, beleza, resolveu. Eu... Ano passado, convivi com um probleminha de saúde, que era, não era grave, mas era um pouco incômodo. E no final do ano, ele tava ainda, tipo, mexendo o saco esse probleminha. E acabou que... <risos> ah, foi mal. Minha cachorra, entrou no quarto. <risos> acabou que tava com esse problema ainda, eu queria resolver esse problema, talvez eu ia precisar fazer cirurgia. Também tava me preocupando bastante, juntou o um acidente da Julia. Aí ajudou esse problema de saúde, teve um quadro também do meu pai que ele tava muito mal, tava muito mal da cabeça, enfim, problemas também com drogas e acabou que foi um probleminha também que eu tive que resolver, ele tentou se suicidar, enfim. Aí você vê, terceira coisa, aí teve a quarta coisa que foi a mulher do meu irmão, né, ela, ela, ela sei lá, vou falar um jeito que não doa tanto, ela se matou. Acabou com a cabeça do meu irmão e... Meu irmão começou a entrar em depressão também, e eu tive que ajudar ele. Enfim, tudo isso acontecendo no final do ano, né? E acabou que... Foram problemas graves, assim, né? Que influenciava muito eu. Chegou no final do ano ali... Não consegui passar direito o Natal, não consegui passar direito as, a, o ano novo. Em janeiro ali também eu tive muito problema com aquele problema de saúde que eu falei pra vocês. E aí, cara, emendou deu tudo, e me deu tudo, tudo, tudo. Quando eu fui ver, cara, desses um mês. Eu, tipo, eu tive que pedir pro meu time pra gente poder ficar um tempo a mais no Brasil. Porque era eu a pessoa que tava com problema de saúde. Então a gente já perdeu tempo de treinamento lá fora. A gente chegou na IMK ruim, enfim. Foi isso, galera. Vem cá, amor. Vem cá, vem cá. Vem cá. Vem cá, mojão. <risos> não estraga o vídeo do papai, não. <risos> e aí, guys, e aí eu, tipo, desses quase dois meses que eu tive aqui no Brasil, a galera tava treinando em São Paulo e eu tava treinando em casa. Eu tive uma semana de descanso, praticamente. Quando eu fui pra fora, eu fui totalmente sem cabeça, assim. Não conseguia jogar bem, e apesar de eu tentar. Eu ficava no DM, ficava vendo DM e não conseguia jogar bem. Não conseguia, não conseguia, não conseguia. E aí, basicamente, minha família, né, tava preocupada comigo. E o Ed conversou comigo e falou, cara, volta. Calma oh, aí. O bom que o editor corta essas partes do vídeo aí, né? Faz uma brincadeira, uma animação. Enfim, e é isso. Aí meus pais estavam preocupados. Aí o Dead chegou pra mim e conversou com a galera do time. Chegou pra mim e falou o que a galera tava pensando. Não tava dando certo, tava prejudicando eles. Aí acabou que chegou num consciência comum e eu acabei saindo lá. Da Godsend né? Do time principal. E foi mais ou menos isso, tá Foi um monte de problemas que aí acabou bugando a minha cabeça. Acabou. É, apesar de eu ter tentado tudo, acabou que eu não conseguia jogar bem, para ser bem sincero. Então foi isso, guys. Esse foi o real motivo. E, bom, é, já não sei que eu tô de volta. E eu espero que eu consiga dessa vez é, manter a longo prazo um time, né? Mas de qualquer jeito, eu agradeço pela Godsaint. Foi o um time que fez. Foi, deu muito certo o projeto. E é isso. Deixa o like do vídeo. Tamo junto. Até a próxima. Valeu.